Neste vídeo quero-te mostrar quais são os três principais erros que os investidores cometem em alturas de grande incerteza como esta que estamos a viver agora, em que são períodos de guerra, períodos com grande inflação e, e os investidores cometem aqui três erros que são cruciais nós conhecer. Vamos ver quais são. Todos os dias os mercados sobem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Por isso, hoje quero-te mostrar aqui quais são os três principais erros que os investidores mais cometem normalmente quando os mercados começam a ficar mais voláteis, não é? Que as emoções estão ao rubro e de repente os mercados começam a cair, seja por causa de uma guerra, seja por causa da inflação nos, nos produtos, na energia, etc., que está sempre a aumentar. Seja por como motivo for, mas nestas alturas de grande, grande incerteza os investidores cometem estes três principais erros. Por isso, em primeiro lugar, o erro que os investidores mais cometem nestas alturas é vender, ok? Mas como assim, Frederico? Vender? Então não é suposto nós comprarmos e vendermos ações? Sim, é a longo prazo, ok? Ao longo da tua vida é suposto que tu fazeres isso. Há uma estratégia para fazer isso de forma correta, ok? Agora, o problema é que a maior parte dos investidores que se deixam levar pelas emoções quentes do momento, pela grande incerteza que em períodos de grande inflação e de guerra trazem aos mercados, é então os investidores tendem a vender tudo, vendem completamente os seus investimentos e, e eu tenho lidado com muitas pessoas até no círculo mais próximo de amigos a fazê-lo, infelizmente, pessoas que venderam os seus fundos de investimento, pessoas que venderam grande parte das suas carteiras de investimento quando investem em ações do ponto de vista individual, pessoas que vão resgatar os seus PPF, os seus planos de poupança-reforma nestas alturas, pessoas que vendem tudo em mais alguma coisa, porquê? Porque têm medo, que a guerra traga ainda maiores quedas nos mercados e que esta grande incerteza que se vive no ar acabe por despontar coisas bem piores e por isso as pessoas tendem a vender tudo mesmo que estejam a vender abaixo do preço a que compraram meses atrás ou anos atrás. Então este é um dos grandes erros é que as pessoas tendem a vender os seus ativos. Ok? E em assim, segundo lugar, Algo ligado com esta ideia do uh, vender é o esperar. Muitas vezes nós vemos investidores a cometer este erro de esperar. Esperar que tudo isto passe, esperar que a mal anda passe, esperar que os períodos de grande inflação os passem, esperar que a guerra acabe, esperar que o futuro pareça melhor. Esperar por dias mais áureos, por dias melhores, que realmente eh, nós possamos sentir que daqui para a frente a economia vai bem, a sociedade vai bem, a humanidade vai bem e é sempre tudo a subir. As ações só bom subir, subir subir. Então os investidores tendem a esperar. E, e porquê é que isto é um grande erro? Porque muitas vezes eles venderam aqui, as ações continuaram a cair, até se sentem todos contentes e dizem eu vou esperar para comprar quando isto ficar bem. E de repente, eles veem isto a subir um bocadinho e dizem, bem, ainda, ainda não está na altura, ainda não está na altura de comprar. E se calhar as coisas continuam a cair e eles, bem, eu bem, parecia que não era a altura de comprar. Eu vou esperar mais, vou esperar mais. E por isso, não compraram aqui, não compraram aqui, não compraram aqui, não compraram aqui, não compraram aqui. Não comprar aqui e, calhar, as ações continuam a cair, mas depois as ações começam a subir. E eles dizem, não, não vou comprar aqui, não vou comprar aqui. Afinal de coisas, as coisas que ainda não estão bem as então, ações continuam a subir, a subir, a subir e de repente eles já vão entrar num momento muito menos indicado. Muitas vezes venderam aqui e compraram mais caro. Fizeram precisamente o contrário de um bom investimento que é comprar barato, vender caro. E a maior parte dos investidores faz o quê nestas alturas? Vende barato e compra caro. Por isso um enorme erro, esperar por melhores dias. Não o faças. Os grandes, grandes investidores deste mundo, os grandes investidores que acompanham os nossos tempos, eles compraram inclusive em alturas de grande incerteza. Eles compraram muitas vezes de forma mais agressiva quando as perspectivas do futuro eram muito mais uh, desanimadoras, ok? E quando as perspectivas são muito animadoras e a economia está pujante, a sociedade vibra com tudo, a humanidade está muito bem, eles tendem a retrair-se, tendem a abrandar um bocadinho. E é isto que tens que fazer, ok? É só imitar pessoas como Warren Buffett. É tão simples quanto isto. Compra barato, vende caro. Compra quando as perspectivas são más, vende quando as perspectivas são demasiado otimistas, ok? E em terceiro lugar, o terceiro grande erro que os investidores fazem em alturas de guerra é o quê? Trazer as emoções, trazer as emoções ao rubro e deixar-se levar pelas suas emoções. Este é um erro tremendo, nós nos mercados financeiros precisamos de ser uh, frios. Não nos deixar levar pelas grandes emoções, ou seja, nem vibrar demais quando as acidez sobem 30, 40% num dia ou quando sobem 1000% ao longo de 10 anos, não vibrar com isso, mas também não estar a chorar. E estar desesperado porque as ações estão a cair 50% nos últimos meses, ou temos uma ação em carteira que já caiu 70%, 80%, não nos deixarmos lavar por emoções. E este é um dos maiores erros que os investidores cometem, principalmente em tempos de, de grande incerteza, como as guerras o trazem, e que se deixam levar pelas emoções. E que faz precisamente, okay? isto faz precisamente com que as pessoas venham mais e esperem por melhores oportunidades. Porque? Okay? Que se deixam levar pelas emoções. E, e se tu vires bem o que é que grandes, grandes investidores fizeram noutras alturas de grande incerteza, tu vais perceber porque é que deixarmos levar pelas emoções é um enorme erro e como nós devemos precisamente contrariar as emoções do que a maioria das pessoas no mercado está a fazer, do que a maioria daquilo que nós chamamos a manada de investimento está a fazer. Por exemplo, Howard Marks, ok? Vou botar aqui dois exemplos. Howard Marks, durante a Grande Recessão, lá atrás, em 2008, já quase ninguém se lembra, ok? Mas durante a Grande Recessão, um período de grande incerteza, as pessoas só viam grandes empresas a falir, foi o Lehman Brothers, por exemplo, um dos maiores bancos do mundo, faliu nessa altura, e, e as pessoas perguntavam-se qual vai ser a próxima empresa a falir. Afinal, quando o sistema financeiro estava virado pernas para o ar, parecia que tudo ia correr mal a toda a gente, e até as pessoas estavam com muito, muito medo. E quanto mais medo tinham, mais vendiam, mais as ações ficavam baratas, mais baixos estavam os preços das ações. O que aconteceu nessa altura? O Howard Marks pensou assim, se nós investimos agora milhões e milhões de dólares e o mundo como nós conhecemos acabar, <risos> está tudo bem, porque o dinheiro vai ser a menor das nossas preocupações, afinal de contas, o mundo desapareceu. A sociedade como conhecemos desapareceu. Agora, se o mundo não acabar e nós não tivermos comprado ações, então nós não desempenhamos bem o nosso trabalho. Nós não fizemos um bom trabalho para como os nossos investidores. E o que é que tu pensas desta forma? Se realmente, quando as perspectivas são muito negativas e as pessoas parecem que, que o fim do mundo já está aí à espreita, pensa sempre. Se o fim do mundo chegar mesmo não vais precisar de dinheiro, ok? Isto explode tudo e, e já foi, ouvi dizer que do outro lado não precisas de dinheiro, ok? Agora, se realmente não for o fim do mundo, como 100% das vezes não foi, e tu não tivesses investido, então terás feito um péssimo trabalho em tua desonra, ok? E, hum, e o segundo exemplo que te quero trazer também é do, do Warren Buffett, e, e está ligado a este tema das guerras, e, e aí um bocadinho a este exemplo que acabei de te dar. O Warren Buffett também, de uma vez, disse que numa perspectiva de uma guerra nuclear, eu tenho duas opções: ou compro ações e a guerra nuclear não acontece, e eu vou enriquecer muito com isso, ou então não compro ações, a guerra nuclear acontece e se a guerra nuclear acontecer, o dinheiro não vai ser o meu problema. A vida, sim. menos as palavras foram estas, provavelmente um bocadinho diferente, até porque foram em inglês, né? Mas a ideia, já estás a perceber qual é, em tempo de guerra, em tempo de grandes incertezas, nós não nos podemos deixar levar pelas emoções e não devemos estar a vender com medo que a guerra nos vá afetar mais, uh, uh, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa vida e esperar por uma melhor oportunidade no futuro. Não faças isso, ok? Não faças isso, ok? E já agora, Se tu realmente te estás a pensar de que forma é que nós nos podemos prevenir melhor para, para estes eventos, não é? Para, como é que nós podemos proteger o nosso portfólio em tempos de guerra? Porque esta é uma preocupação de quem tem dinheiro, quem tem os seus investimentos a correr no dia a dia, é como é que nós podemos proteger o nosso dinheiro dos impactos das guerras, ok? Então tenho um convite especial para te fazer. No final de Abril, ok? No final de Abril vamos ter novamente a Yale Masterclass, desta vez com uma edição muito especial em que vamos falar precisamente destes temas, vamos trazer estes e muitos mais tópicos para a conversa e vamos ver de que forma é que nós podemos investir o nosso dinheiro em períodos de grandes incertezas, investir o nosso dinheiro quando o mundo está virado para, -nos para o ar, investir o nosso dinheiro em tempo de guerra e ainda assim lucrar com isso, ok? Por isso vai ficando aqui, vai prestando atenção porque mais cedo ou mais tarde, num próximo vídeo, vou dizer as datas exatas. Mas conta que no final de abril já estaremos juntos para mais uma edição do grande, grande, grande EL Masterclass. Umas chances lucrativas. Tchau, tchau!